Filhos, se liga, hoje o vídeo é história, lançamento, um pouco de tudo. Tem uma linha do tempo aqui só de 45 anos. A primeira CG, eu não era nem nascido, foi essa aqui, ó. Então, muita gente pegou amor andando numa dessa. E eu comecei nessa aqui. Não que eu sou de 83, eu sou de 87. Mas meu primeiro contato com uma moto foi com esse modelo aqui, e é engraçado eu ver, porque dá um túnel do tempo dentro da minha mente impressionante, sabe? É, pô, meu, meu velho quando veio com essa moto, eu sempre quis ter uma moto, aí eu tive o um buguinho, falei, não, não, eu quero ter, e na época eu pensava nas scooters e tal, aí meu velho trouxe essa, falou, não, não, não, vamos aqui. E a questão de aprender a trocar marcha, o equilíbrio, tudo. Então eu andava num condomínio fechado. E pra mim era um... putz! Andar com ela pra lá e pra cá, um quarteirão, era fantástico. Eu ia todo final de semana pra lá pra poder andar de moto. Eu tinha minha cachorra que eu ia ver e a minha moto que eu ia curtir. Então, cara, é, eu acho que grande parte dos brasileiros começaram numa CG, né? E eu valorizo a CG porque acho que, como eu falei, Todo mundo tem a sua história em cima de uma CG. tanto é que ela está há 45 anos e segue evoluindo, lógico, cada vez um modelo mais atualizado, mas, mas vai continuar fazendo quem gosta de moto, ter o primeiro contato e aprender em cima de uma. Depois a gente teve também um, um desse modelo aqui, a Today, só que aí aqui era num esquema igual da, da, da ML, era um, um ferro aqui, mas era uma dessa também vermelha. E, caraca, é, é muito louco ficar relembrando isso e, e vivendo isso, né? Então a gente tem um pouco de história aqui. Galera de 95 aí agora vamos lá ó CG Titan Cdi ó vai essa aqui já teve muita gente que andou hein ó okay, aqui essa aqui ó se liga vermelhinha roda raiada, né o ar os raios tal não sei o quê aí aqui mano praticamente já todo mundo no meu canal essa aqui é a Titan 2001 KS Karina Simões não zoa é que era partida no, no pedal, ó. Essa aqui todo mundo já. Aqui acho que a galera já, já vai se lembrar bastante, já chega mais perto da nossa memória aqui, ó. E você tinha a versão fan já. Aí desde então o nome mantém-se, né? Essa aqui é uma 2006, por exemplo. Ó, você tinha a versão ES, que quero ES, ES, Electric Start. Aí já, no botão aqui, ó. Aqui também todo mundo lembra, né? Essa aqui é 2004. Aí já tá, ficou luxo pra você? Beleza, então pega uma 2006. Special Edition. Painelzinho tipo pique da Twister. Olha o detalhezinho, ó. Preto e, e prata. Disco na dianteira, ó. Luxuosamente. Certo? Aqui já é aquela, aquele, aquele modelo clássico aqui de... De escape, que a grande maioria já vai se identificar aí. Agora se liga nessa aqui, ó. Na Sport com modelo roda de liga leve. Ó. Aqui mais Twister ainda, né? Se liga. Disco. Bicolor aqui, ó. Detalhezinho do painel também. Isso aqui é 2004. CG Sport. 2005, desculpa, é que eu vi no quadro aqui 2004, mas ela é 2005. Essa a fabricação 2004, modelo 2005. Essa já tá agressiva. Bom, aí depois veio essa aqui. Pô, essa aqui... Vou deixar um abraço pro Josué, que trabalhou comigo na época. Lá na Arturo Decor. Essa é boa, ele tinha uma dessa aqui, ó. Nesse esquema aqui, ó, parecendo um casco de tartaruga o farol dianteiro. Eu não lembro como é que a gente apelidou na época essa moto aqui. Mas essa aqui já é uma 2010, tá? Titan. Ou seja, se liga. Essa aqui era a versão luxo que virou aquela lá. E, e praticamente aquela lá também, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, ó. Titan, certo? Aí depois a gente tem essa aqui, ó. Titan. 2012. Ó. Aí aqui já começa a virar meio... CB300 né, hein? esse detalhe aqui, que liga leve e tal, não sei o que, mas você vê que o, o escapamento a gente já pega desde aquele modelo lá, nesse esquema maior aqui né, Flex, certo? Ah, um, um detalhe importante que eu me lembrei agora, é... Titan Flex, Fan, Flex, Cargo, Flex, Start e Gasolina, beleza? Que é a primeira de entrada. Bom, aí você vem dessa aqui, aí depois você tem essa Titan aqui, edição de aniversário, certo? Essa aqui 2019. Aí de uma, uma, uma roda de liga leve mais arrojadona, assim, mais atualizada, bonita, né? Num desenho mais é, agressivo. Aí que a gente já tem um pouco de mudança em relação ao escapamento, ó, tá vendo? Já começa a ficar mais na, no projeto atual, assim. Um desenvolvimento mais nos padrões de hoje em dia. Não que não, não era, não, mas assim, naquela época era mais assim, né? Bom, aí depois a gente tem aqui, esse modelo aqui, você vê que é titã também? Não, essa aqui é special edition, mas é titã também, pô, é titã. Ó, 40 anos, aqui já 40 anos de CGZola no Brasil. Bom, aí tem a brasileira, só que o que, que você era, que era? Era a Olimpíadas? Copa? Então vai, valeu. Obrigado, ó, a câmera tá, tá no, tá no, tá no Gary também. Copa, velho? ah, oh, 2014, pode crer? Aí sim, CG Copa. Caramba. Pô, se eu te falar que eu não lembro dessa moto, você acredita? Você acredita não? Vai, então tá, e, ó. Aí, tudo titã aqui, certo? A evolução para cá, ó. Aqui já é um modelo novo. Tá bonita, não tá? Pô, meu. Lembra aí, pega, volta o vídeo desde o começo. Então roda de liga leve. Temos aqui uma nova carenagem frontal. Você vai ter aqui até um trabalho aqui, ó. De fluxo. Então entrada de ar. Mudou a moldura ao redor do painel. Painel no estilo breakout. Com todas as informações aí bacana. Tá? Aqui, ó. Essas carenagens ao redor do tanque aqui também são novas, com entrada e saída de ar, ó. saída aqui e a entrada aqui por baixo, tá? quer queira quer não, isso aqui beneficia a aerodinâmica da moto, então você vê que é uma moto que já está um pouco mais robusta e o legal disso é que ela não está pesada por conta dela estar visualmente maior. Né? Aqui também, ó, trabalho novo aqui da, da, da carenagem, a parte da rabeta. Então, tudo novo aqui na, na Titan. Né? Ficou um, um conjunto bonito. Você tem a, a, tanto nessa cor, quanto no cinza, quanto no vermelho também. Então, essa aqui é o modelo top, né? disco na dianteira, tambor na traseira. Certo, você tem o CBS aqui. Eu particularmente não gosto do CBS, mas você tem o CBS. A fan, as mudanças que você teve também na carenagem frontal, tá? Também tem a entrada aqui na lateral, ela é diferente. A fan, motor 160 também, disco, certo? Aí na Cargo, que é um trabalho que ela tem mais na fan do que na Start, por exemplo. Então a Cargo também tem a carenagem frontal lá na cor, né? então tanto Titã, Fan e Cargo na pintura da moto. Quando você pega a Start, ela tem uma nova carenagem aqui, mas é na cor normal, tipo na cor do, do próprio plástico. Né? A moldura de todas elas é nova ao redor do painel, e aí na Cargo você tem um reforço da suspensão traseira, do subquadro, certo? O quadro B aqui é onde a gente senta, para aguentar o bagageiro que suporta até 20 quilos. Aí você fala assim, ah, mas a cargo tem esse reforço, por que não na FAN, já que ela se baseia em cima da FAN? Pelo seguinte, quando você tem o banco estendido aqui, e na cargo também tem, com garupa ele tem três, três pontos de fixação, a mão, o pé na pedaleira e ele senta no banco. Então conforme passa por desnível, lombada, valeta, enfim, existe um movimento do corpo aqui e bem distribuído. Então não tem a necessidade do reforço, que é diferente de uma carga que fica aqui, certo? Parada estática é amarrada, por isso o reforço na cargo, por isso a cargo é uma moto que é para você bater dia a dia, perfeito? que eu dou uma juntada aqui com o joelho, ficou legal hein, ó, bacana isso aqui. Não sei um cara, a altura da pedra pra mim tá confortável, mas a hora que você junta, eu não sei se um cara é de maior estatura, porque o meu encaixa certinho aqui, eu não sei como que... vou tirar essa dúvida dos pinta agora, pera aí, pera aí rapidinho. Vamos fazer, vamos fazer agora. Ô Marcelão, a hora que você junta o joelho aqui, te incomoda ou não? Ah, então beleza. Quanto você tem de altura, Marcelão? 1,83. 1,83, né? Ah, então beleza, ó. Não, então, pra mim também, achei interessante isso. Caraca, luxo, tá? Bom, beleza, então não incomoda, ó. E eu achei que casa legal pra caramba aqui. Painel à noite, no turno dá pra ter uma ideia aí, ó. Dá pra ter uma ideia do painel à noite. A visibilidade dele é boa e de dia também, ó. Aí, ó. Vai bem, O sol tá em cima aqui, ó, de costas, ó. E eu tô enxergando bem. Então, luxuosamente. Putz, o cara se perdeu o comboio. Putz. Perdeu Teste de frenagem. Ai. É. Bom. Você gosta, né, filho? Filhos, é o seguinte: aqui Titan e aqui Fan. Principais diferenças, vamos lá. Primeira. A carenagem do farol da Titan Que também segue na cor É diferente Da fan Pode ver aqui, ó Dá pra você pegar as duas laterais Você vai ver um detalhe de uma E o um detalhe da outra, ó O recorte embaixo, principalmente esse recorte aqui embaixo Mas ambas Tem aqui, ó A entrada de De ar, tal tá, O direcionamento A fan até um pouquinho maior, ó Beleza? Aí ah, aqui também é o mesmo trabalho, ó Entrada, saída por aqui, tá? Também diferença, ó, na lateral, tá? A carenagem lateral do tanque, ó, bem diferente em relação a Titan da FAN. Aí, escapamento, mesma coisa, pedaleira, a mesma coisa. Detalhe do motor, ali um detalhe em preto. Aqui o um detalhe em prata, certo? A roda é igual. Rabeta traseira também tem uma mudança aqui, ó. Você vai ver que aqui, aqui é, é reto já, né? Tem o trabalho ali, mas aqui é reto. E aqui tem um, um outro trabalho. O banco, o mesmo esquema. A alça do garupa também, ó. Diferente essa aqui em relação a essa. Essa é mais bonita. Tá. E deu a mesma coisa. O painel aqui é no estilo blackout. Certo? Aqui também a moldura tem uma pequena diferencinha painel breakout, ali o painel padrão tá eu fui na fan agora e vou subir na titã Eu acho, mas você encaixou, você encaixou bem aí. Tá bom, então tá bom, porque pra mim, ó, aqui bem baixo. Bom, essa aqui é a Titan, você vê que ela parece bem maior aqui, né? Aí aqui vamos ver o seguinte, questão Se aerodinâmica, essa vai ficar melhor aí, pra aquele ventão frontal. E tal. Aqui reflete muito mais na cara do que no outro. E quando o, o sol está de frente aqui, ó, eu prefiro o outro para enxergar, O filhos em relação ao conforto é igual, tá? a suspensão, vidão, Você vai estar bem servido nas duas. Aí você vê olhando as duas de costas, ó, aquela traseira, a traseira da titã é mais bonita aqui da Fã né? preferir aqui ó tá eu achei essa moto é, aquela parece até maior parece até que é mais cilindrada que essa aqui mas eu acho que de repente pro dia a dia é essa aqui por ser mais estreitinha pode ser mais interessante tá e o joelho aqui não incomoda em nada perguntei pra galera é de diversas estaturas 174 um o outro com 83 e assim tudo luxinho bônus essa que você tá vendo é a cg da Honda Junior Cup, onde a galera começa a pilotar, né? Saem os novos talentos do Brasil aí. Quem tem filho pequeno e quer ter uma experiência em pista, num lugar apropriado, seguro e ver se de repente acende a lâmpada mágica do piloto, é aqui, ó. Esse modelo é 2022, certo? Então vocês vão ver ela ano que vem. Semiguidão, né? A mesa é diferente. Essa aranha aqui fixando a carenagem, bolha, painel racing mesmo só com o giro que é o que o piloto tem que se preocupar, né? não tem velocidade, é giro, depois você já começa a sintonizar com o motor também, você já sabe como, do jeito que ele está vibrando, troca a marcha ou não troca, ó em EVA, a rabeta já num design mais é, melhorado para aerodinâmica, né? pedaleira racing desenvolvida para ela, dividida, né? no caso de punk isso é melhor porque você consegue substituir só a peça. Uma corrente mais luxo. Olha o suportezinho do cavalete, que animal. Então essa aqui é a CG160 que você já conhece, preparada para a pista, para a garotada acelerar. É isso aí.